Entrando na resolução do problema 6, da parte 2 de trocadores de calor, né? foi um problema retirado do livro do Sengel, né? um exemplo resolvido, um exemplo 11.3, transferência de calor e massa do Sengel. O problema lhe dá uma unidade condensadora, né? que é um trocador de calor, onde deve ser resfriado, ou melhor, deve ser aquecida uma água de resfriamento de 14 graus até 22 graus, utilizando vapor a 30 graus. É dado o coeficiente global de transferência de calor. Né? O problema diz ainda que a superfície dos tubos possui 45 metros quadrados, então é dada a área. Determine a vazão mássica necessária da água de resfriamento e a taxa de condensação do vapor, no condensador. Ah, então ele quer saber quanto que precisa entrar de água nessas condições para essas condições e quanto que vai sair de condensado né, após essa troca de energia. Considere que as paredes dos tubos sejam finas e que o material seja altamente condutivo à transferência de calor. Ah, e nós vamos ainda considerar que esse trocador ele se encontra bem isolado, né? Ou seja, é um processo adiabático que ocorre aqui dentro. Bom, vou fazer a análise aqui, né? Primeira coisa a fazer é descrever os dados do problema. Ah, então, o problema, a própria, a figura já fornece alguns dados. Né? Aqui, você está errado, tá? Aqui é a temperatura do fluido frio. Bom, fluido quente é vapor, entra e sai a 30 graus, né? com a diferença que ele entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. As temperaturas são as mesmas, a mudança de fase significa o quê? Que esse vapor, para promover esse aquecimento de 14 até 22 graus, ele vai ceder o calor latente, para esse líquido que está entrando aqui nos tubos, tá? Fluido frio é a água de refrigeração, é justamente a água que vai ser aquecida de 14 até 22, então entra a 14 graus e sai a 22. É dado o coeficiente global de transferência de calor, dada a área superficial desses tubos, o problema diz que esses tubos possuem paredes finas e que o material do, é, dos tubos é altamente condutivo. Isso quer dizer o quê? O que a gente pode tirar daqui de informação? É, daqui a gente tira que não vai ocorrer resistência à transferência de calor por condução. Tá? A espessura da parede é tão fina que o diâmetro interno pode ser considerado igual ao diâmetro externo. Né? Ou seja, as áreas também podem ser consideradas iguais. Tá? nesse caso os processos convectivos iriam dominar o processo vamos considerar que o trocador é bem isolado né? isso quer dizer que toda a energia que o fluido quente ceder o fluido frio ele vai absorver a gente não vai ter perda dessa energia para o ambiente tá? o trocador está bem isolado com isso a gente pode simplesmente chamar de que para essa energia tratada dentro desse volume de controle. O, se a gente avaliar esse trocador de calor, né, no problema não diz, mas a gente consegue observar que ele seria um trocador do tipo 1,4. O que, que significa? Significa que no casco do trocador a gente vai ter apenas um passe, do fluido, no caso o vapor, enquanto que nos tubos a gente tem um dois, três, quatro passes. Tá? Em tese, a gente deveria fazer o que? Corrigir o delta TML. Né? A gente sabe que o trocador com mais de um passe, a gente precisa fazer a correção do delta TML. Porém, né? esse se trata de um trocador especial, né? um caso especial de trocador, onde um dos fluidos a gente vai observar a mudança de fase. Então, quando a gente tem mudança de fase, a gente não vai corrigir esse esse delta TML. Bom, segundo passo, é determinar as propriedades dos fluidos. Fluido quente, é vapor, vai ter mudança de fase, temperatura não muda. Ou seja, a temperatura média é a própria temperatura de entrada e saída, 30 graus. Nessa temperatura, é possível a gente obter uma entalpia de vaporização né, ou de condensação, é, é, em termos absolutos, elas são iguais, igual a 2.431 kJ por quilo. Ah, isso aqui é retirado de apêndices, tá? de tabelas. No fluido frio, a temperatura média do fluido frio vai ser a média entre a entrada e saída do fluido, as temperaturas de entrada e saída, 18 graus. Para 18 graus, né, como temperatura média, o CP da água é 4,184 kJ por quilo. Ah, e a gente, nesse caso, a gente vai considerar CP, porque aqui não tem mudança de fase. Né? Aqui tem apenas o aquecimento, calor sensível envolvido. Enquanto que o fluido quente, né, é, a gente é, observa calor latente. Tá? Bom, terceiro ponto, cálculo da taxa de transferência de calor. O cálculo da taxa de transferência de calor, pode ser, a gente tem o coeficiente global de transferência de calor. A gente tem a área, então um trocador de calor é dado por essa equação. Né? Considerando que a gente tem mais de um passe, teríamos ΔTML corrigido, né? C de corrigido. Que é ΔTML vezes o fator F. Mais uma vez, temos um trocador onde um dos fluidos muda de fase. Com isso, esse F aqui é igual a 1. Então, a nossa equação, ela retoma o formato original de trocadores para um passe. Tá? Então, o Q... É igual a UA delta Tml. Agora vamos precisar de ΔTML. É o que a gente a única variável que a gente não tem para calcular essa taxa de transferência de calor Q. Delta Tml né, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado para não confundir. Né, isso é fonte de erro muito frequente. A determinação do ΔT para calcular o ΔTML. A equação do ΔTML é o quê? ΔT2 menos ΔT1, dividido pelo neperiano de ΔT2 por ΔT1. Tá? Aqui, ΔT não vai ser referente ao mesmo fluido. Ou seja, delta T, se eu se optar por ΔT2, não vai para o fluido frio não vai ser 22 menos 14. E ΔT1 não vai ser 30 menos 30. Não é referente ao mesmo fluido. É referente às extremidades. Tá? Então aqui a gente tem, né, em cada extremidade, a gente tem um par de temperaturas que pode entrar ou sair. Nesse caso, está sendo as, as, nas extremidades a gente tem as, as entradas dos fluidos né, na corrente de água fria e de água quente. Né? Se eu optar em, em chamar de ΔT1. E ΔT2, a gente tem esses valores determinados. Tá? Então ΔT1 é 30 menos 22, enquanto que ΔT2 é 30 menos 14, sempre o maior valor menos o menor. Substituindo, a gente encontra o valor de 11,5 de 11 perdão 11,5 graus. Tá? Então essa é a nossa temperatura... Né? média, como se a gente puder considerar, né? a variação média de temperatura é 11,5 graus. Então agora, é, em relação ao passo 3, está resolvido. A taxa de transferência de calor ela pode ser calculada. Substituindo os valores de UA delta ΔTML, a gente encontra o um Q de 1.087 kW. Tá? Já na conversão para kW. Agora, problema solucionado. O problema pede para calcular as vazões de fluido quente e de fluido frio. Vazão de vapor, que seria referente ao vapor de condensação, o líquido, ao vapor que vai condensar, que é igual a MQ, que é a vazão mássica do fluido quente, vezes a entalpia de vaporização. Substituindo os valores, obtemos o valor de 0,45 quilos por segundo. Para o fluido frio, a mesma coisa. Né? A diferença é que aqui a gente tem calor sensível, que é igual a M do fluido frio, CP médio do fluido frio, ΔT do fluido frio, substituindo, encontramos um valor de 32,5 quilos por segundo. Então aqui a gente observa uma quantidade muito, muito grande de água fria, que é necessário para obter uma quantidade pequena de condensado. Então, para cada quilo, se a gente for fazer a conversão, em termos de 1 um quilo aqui, a gente vai precisar de aproximadamente 72,2 kg de água fria. Então, é bastante água que se utiliza para obter essa taxa de condensado de 1 um quilo. Como essa água, teoricamente, ela vem de um lago, ela está disponível, né? isso é facilmente conseguido. Tá? Então, aqui finaliza, a gente finaliza o problema né? discutido em sala de aula.